Tô assustado com mais uma bomba que explodiu A viatura subiu, a mil pelo correrio mais um vizinho caiu, a maioria das casas Segue com a luz apagada, a galera tudo acordada Mas ninguém dá um pio, aqui é código frio, Alemão nem me viu, fascista vai pro fuzil Seja bem vindo ao meu universo paralelo Chama do Brasil, trama da mãe gentil Vem me ver, no ouviu, nunca ouviu coisa igual Relato de um mundo barato, sobre mano, fora do normal Sistema eleitoral, ciência do mal Guerra social, vida surreal quem dirá que a loucura não é sua cura final. O que você procura é a tal liberdade. Não sobrou nenhuma estrutura Cogumelo de fogo gigante na madrugada Três horas da manhã, isso não é o sol Na minha janela uma luz gritante São apenas uns segundos e somos pulverizados Em prol de uma nova dominância Ditadura em eminência varrendo a praga da terra Guerra é uma ferramenta Que complementa a limpeza da biosfera Gerando destruição e abrindo espaço para uma nova era Você acha que as curas não existem? No que você acha que eles investem? Tantas pragas pra aniquilar, mas preferem implantar microchips na pele Só espero que um dia se perguntem, se realmente somos tudo o que dizem Será que somos melhores que outras espécies? Temos menos inteligência que os vermes Quem dirá que a loucura não é sua cura? final? o que você procura? Você procura é a tal liberdade. Em meio ao caos, não sobrou nenhuma estrutura. Rumores de uma nova ordem social, um mundo novo organizado sem o caos global. Só tem espaço pra quem gira capital. Se você sonhou com isso, sendo pobre, se deu mal. As vitrines não são acessíveis E agora aumentaram os níveis Aumentaram os preços e a repressão Suas ações são imprescindíveis Esses porcos mostraram a face O governo agindo contra o povo Será o renascimento da onda nazi Viveremos holocausto de novo Não adianta venhora por mim Vou lutar com o que tenho O meu ódio é denso e não tem fim O seu Deus é fraco no desempenho Parece não enxergar ou não se importar Se ele movesse um dedo talvez tudo poderia mudar e esse monte de gente inocente sofrendo A cara é mentir pra si próprio Afinal sua doutrina é seu ópio A promessa de um paraíso te faz iludido E você não se liga quem se beneficia com isso Quem dirá que a loucura não é sua cura Afinal você procura, é a tal liberdade. Em meio ao caos não sobrou nenhuma estrutura. Quem dirá que a loucura não é sua cura final. O que você procura? É a tal liberdade, em meio ao caos não sobrou, nenhuma estrutura.